No último vídeo nós falamos sobre como produzir bons vídeos baratos. Olá amiguinhos, para quem não me conhece, eu sou o Mico e hoje nós falaremos sobre iluminação. Você até pode não saber o que é um vídeo com uma boa iluminação, mas Certamente você sabe o que é um vídeo com uma péssima iluminação. Um vídeo com pouca iluminação fica horrível de se ver, certo? Mas um erro que muitas pessoas cometem quando começam também é usar iluminação demais fazendo com que estore a imagem, aquele branco horrível. Outro erro também é a pessoa se posicionar errado. Se você pôr a câmera de frente para uma janela e a janela estiver aberta e sair aquele clarão daquela janela e a pessoa que está na frente da janela fica escura, fica uma péssima iluminação também. Um vídeo com boa iluminação nada mais é aquele vídeo que te consegue transmitir coisas através da iluminação, por exemplo aquele vídeo que está bem iluminado e de repente você vai sentindo que o clima vai ficando mais triste e mais calmo e a luz vai diminuindo conforme o clima do vídeo ou então aquela cena de ação que está em um super movimento onde tem cores mais quentes, pois a iluminação é fundamental para a dramatização de algumas cenas, então o ideal é você conseguir combinar a sua iluminação com o que você quer transmitir para a sua audiência, bom vamos falar sobre a iluminação de acordo com o seu conteúdo se você quer fazer um vlog, por exemplo eu aconselho que você deixe tudo bem claro bem iluminado dando foco maior é claro em você pois é em você que as pessoas têm que prestar atenção talvez usar cores pode trazer um tom mais alegre ao seu vlog. agora se você pretende produzir alguma esquete ou um curta o ideal é que você trabalhe com o contraste e as cores porque quanto mais brilho tiver em sua cena mais leve vai ficar o clima ou a atmosfera que você está transmitindo. Já o contraste ele traz mais textura à imagem, trazendo aquele clima interessante. A iluminação faz parte da dramatização. E isso é muito importante para a qualidade dos seus vídeos. Eu vou dar um exemplo para vocês. Há pouco tempo atrás eu fiz um vídeo de terror sobre o jogo Slender. Esse vídeo ficou bem interessante porque havia faltado luz aqui na região. E eu tive a ideia de gravar um vídeo de terror. Nesse vídeo não há iluminação nenhuma. Apenas a iluminação de uma lanterna que eu estava usando. Através da música, da pouca iluminação e da forma como foi gravado. Eu consegui transmitir para as pessoas que assistiam um clima de terror. Agora imaginem se esse vídeo tivesse sido gravado de dia, com total iluminação. Não transmitiria sensação de medo em ninguém. Então é mais do que importante você prestar atenção na iluminação dos seus vídeos. Outra forma de você obter uma boa iluminação é através da luz natural. Para isso basta você sair à rua e gravar durante o dia, pois a luz solar é uma ótima luz para nós gravarmos. O único defeito dela é que é incontrolável. né? Você tem que prestar atenção no seu posicionamento, pela a luz do sol e cuidar para que alguma outra coisa não tire o foco por causa da luz e cuidar também a pessoa que está sendo gravada para ela não ficar enrugando os olhos ou tentando se proteger nesses casos o ideal é que você grave na sombra, mas de uma forma que você ainda consiga obter a luz natural teste diversos tipos de iluminação para gravar suas cenas se você vai gravar dentro de casa, experimente abrir as janelas, se vem muita claridade da janela, experimente utilizar cortinas, experimente também fazer o efeito do contraste basta você colocar uma luz ao seu lado e um lado do seu rosto ficará iluminado, enquanto o outro ficará com a sombra, trazendo assim o um efeito do contraste, você pode colocar uma luz ao fundo também, trazendo o um efeito nos olhos, tente trabalhar com as cores também em seus vídeos utilizando lâmpadas brancas ou amarelas, ou até mesmo coloridas dependendo da situação, e se você pretende gravar vlogs, eu aconselho a você usar duas luminárias uma de cada lado, atrás da sua câmera vai fazer uma boa iluminação para você, tente experimentar todos os tipos de iluminação que você puder. Bom amiguinhos, esse vídeo vai ficando por aqui, espero que eu tenha ajudado vocês com algumas dicas sobre iluminação espero que vocês também estejam gostando do projeto Como Ser Youtuber tem muito assunto ainda para falar como áudio, efeitos sonoros edição, enquadramento de cena, então tem muitos vídeos que ainda vão sair. Então não esquece de se inscrever no canal para não perder mais nenhum vídeo e se você tem algum amigo youtuber ou conhece alguém que você acha que deveria ser youtuber indique esse vídeo para ele, e assim você estará ajudando seu amigo e também estará me ajudando Não esqueça também de me seguir nas minhas redes sociais Pois sempre que sai alguma novidade, eu estou postando por lá E se você tem dúvidas, você pode deixar sua pergunta aqui nos comentários E ao final do projeto eu estarei gravando um vídeo respondendo todas as perguntas Então é isso aí amiguinhos, até o próximo vídeo, falou!